Então, galera, hoje eu queria mostrar como eu fiz essa foto aqui, beleza? Então eu quero mostrar como eu fiz a iluminação e mostrar como eu fiz a edição dela, beleza? Então faz um tempo aí que eu quero fazer umas fotografia, que eu tô meio nessa onda da fotografia gastronômica aí, né? Então eu vou deixar o Instagram aqui para quem quiser ver aí e queria fazer essas fotos que voa a comida essas coisas mais doida aí né que eu acho legal assim então eu construí esse esse aparato aqui né esse essa gambiarra aqui então, a ideia era fazer aqui as bolachas caindo né essa é a ideia da foto né e e no final que tivesse um splash, assim, né? então saiu esse splash aí, mais ou menos aí mas foi o que deu para fazer, assim, né? beleza? então como que foi a iluminação dessa foto aí, né? então eu tinha essa luz principal e lá no fundo tinha uma luz de fundo com essa placa de cartão aí para evitar que a luz entre, né? Então você vai ver que eu vou mostrar aqui no fundo aqui uma placa de cartão aí, luz o fundo e iluminando o fundo lá. Beleza? Essa foi a iluminação simples assim que eu fiz. Beleza? E basicamente foi isso aí, né? Então eu pus uma luz um pouco lateral e uma luz de fundo, clássico aí, né? E aqui eu vou aproximar um pouco aqui. Pra você ver como que eu fiz aqui esse esquema, aqui tá? Então, o que que eu fiz aqui? Vocês viram que tinha um quadro aqui, né? Nesse quadro eu coloquei linha de pescar, assim. Então, fiz várias camadas aqui. Eu posso fazer essas fotos aí estilo estilo lanche caindo, ou várias coisas. Eu quero ficar viajando em várias coisas. Aí, talvez futuramente vai ter mais vídeo disso aí, né? E, e aqui então o que eu fiz eu pus só a caneca aqui embaixo pus aqui um prendedor para dar uma inclinada porque na edição que eu vou mostrar daqui a pouco o que eu quero fazer eu quero fazer que tudo esteja em movimento né como se a xícara estivesse saltando uma, uma loucura aí beleza e o splash eu fui soltando aqui né fui soltando vou passar um vídeo aí que eu fiz aí fiz várias tentativas aí como 10 por aí bolachinha caindo, e aí consegui alguns splash aí, meio miúdo, mas, mas foi o que deu, né? Beleza? Então acho que foi isso aí. Esse foi o setup aí, simples de fazer. Quer é. demorou pra fazer, mas beleza? Isso aqui dá pra fazer, isso aqui eu tinha na minha casa preparado já. Então eu fui aproveitando o que eu tinha aqui, não comprei nada, entendeu? Não gastei nada para fazer. Então eu tinha esse quadro, eu tinha o sul de pescar, tudo, e fui fazendo, fui pintando, assim, beleza? E isso então e Agora, agora vamos para edição, né? Eu vou mostrar agora o passo a passo da edição aí que eu fiz. Usei o Gimp para editar, né? Então para fazer esse tipo de foto assim, porque eu vou ter que apagar tudo isso aqui, né? Então a gente tem que fazer por camada. Então eu fiz primeiro a foto do fundo sem nada então primeiro eu enfoquei então como foi que eu fiz essa foto? Né? então primeiro eu eu montei aqui um esquema fiz o foco arrumei a iluminação que eu queria arrumei as configurações da câmera que eu vou deixar aí então eu, eu, eu precisava de uma velocidade alta para fazer o splash né? e ao mesmo tempo não podia subir tanto o ISO né? então eu dei uns erros de cálculo lá, mas no final eu subi o ISO a 3.200 assim, um pouco alto assim, mas como eu tava preocupado com outras coisas, eu eu passei por cima assim, né? Daí eu depois eu tiro o ruído na edição também, né? Mas como não era fotografia para cliente nada, eu meio que passei por cima assim, disso aí, né? Fiz o foco, fiz arrumei esse set de iluminação e tal, tirei tudo. E aí eu fiz a foto só com o fundo limpo, fundo branco assim, do jeito que tava a iluminação que tava limpo vocês vão entender porque depois aí eu voltei pus tudo isso de novo assim então já tava tudo esquema aqui aí eu fiz a foto com as bolachinhas já toda certinha, assim Puf. tanto que depois, isso foi num dia anterior né depois quebrou até a bolacha tava, tal, não tem problema e depois eu fiz outra foto só para o splash assim e aí na edição agora eu vou juntar as três e vamos fazer essa gambiarra lá e vamos ver o que que dá Beleza? Então, vamos nessa. Então, galera. Já que estou com o Gimp aberto, já fiz a pré-seleção aqui das fotos. Não deu para gravar isso aí, sei lá por quê. Mas, eu pré-selecionei aqui umas imagens já. Editei em Dark table, uma edição básica, assim, né? Luzes, é, é, redução de ruído, essas coisas básicas, assim. E agora eu vou importar para GIMP, né? então, essa é a imagem que eu fiz só do fundo né? que eu falei no vídeo lá, sem nada. Né? Eu tirei tudo, fiz só do fundo com a mesma iluminação e agora eu vou importar todas as, as outras fotos como camadas. Assim. Então eu vou, vou, vou abrir todas as imagens como camadas. Vou em arquivo, abrir como camadas e selecionar aqui todas as imagens que eu selecionei. tá então tá aí é... então, por que que eu peguei várias fotos de splash porque eu vou eu vou usar um uma foto acho que essa vai ser a minha principal assim e de alguns splashes eu vou usar é... por exemplo ó, gotinhas assim né vou tentar usar essa gota então primeiro eu vou remover esses fios aqui, né? então eu venho aqui nessa, nessa camada adiciono uma máscara preta, transparência total, adicionar, eu crio aqui essa máscara, venho em pincel aumentar o tamanho aqui em verdade vou trocar vou trocar essa máscara para vou colocar branca e aqui eu vou eu e aqui eu vou ter que trocar para a preta beleza <risos> e Vou fazer o que? Eu vou pintar aqui. Tá vendo? Quando eu passo o pincel aqui, criando a máscara, né? Mano, isso não é um tutorial de GIMP, né? Mas é a forma de editar aí. Então, o que eu faço? Eu tô revelando o fundo, né? estou tô revelando a máscara de baixo aqui. Entendeu? Então, eu tô, quando eu passo e pinto, eu tô revelando essa máscara de baixo aqui. Então. Então que eu fiz, eu fiz focado em cada detalhe aqui, né? Detalhe cada bolacha aqui. Agora eu vou eu vou apagar tudo aqui também. Porque aqui eu só quero só a bolacha. Beleza? Então, aqui eu tenho as bolachas voando os fios aqui depois vou ter que fazer outro processo para isso aqui né? Agora a gente vai deixar assim mesmo Então vou revelar o fundo aqui de novo E tá lá, beleza? Agora eu vou juntar Eu vou Agora eu vou revelar isso aqui o que, que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma máscara aqui Pode ser branca mesmo O que, que eu vou fazer? Eu vou revelar a máscara de baixo Que é... eu vou revelar a camada de baixo, que é a camada que a gente fez as bolachas boadas né? Então... Tá vendo? Vou aumentar aqui Por quê? O que me interessa dessa camada aqui? Me interessa o splash entendeu? Então fiz uma camada para o fundo, uma camada para as bolachas voando E agora essa camada O que me interessa É o splash beleza então por isso que eu tirei tudo lá então aqui vai ter que fazer outra outra operação detalhada aqui beleza Vamos lá. E e vamos ver como que como vai ficar isso aqui. É, tem que tá rolando, né? Beleza. Então, já tenho aqui as bolacha voando. E tenho o splash que eu queria separado aí. Até dá para melhorar aqui um pouco, mas é? e justo aqui ficou aí, o... Colete aqui, né? Bom, já está aí meio caminho andado, ali. vale? Já tenho lá a, a galheta voando, tenho o splash que queria. Agora que quero ser, quero quero mirar aqui um pouco. Quero ver se agrego algumas gotitas de outro splash. Pode ser que funcione, vamos ver. Vamos adicionar aqui uma máscara. E vamos tacar esse pincelazo aqui imenso. Porque que... o que me interessa dessa camada é essas gotitas aqui, tá vendo? Então eu vou a... A borrar tudo aqui. Vamos ver se funciona, não? Né? Bom, beleza então você então eu tenho aqui tudo de cada camada que eu queria eu consegui juntar aqui falta aqui só um topzinho aqui. Ops, acho que é isso, né? E agora eu vou eu vou fazer, eu vou juntar todas as camadas aqui. Combinar todas as camadas. Espera aí. É, todos estão visíveis. Combinar camadas visíveis. E oremos ao Senhor. Beleza? Combina tudo? Já tá. Tenho essa foto aqui. eu não acho que é isso assim já tá bem longo, vai ficar bem longo isso aqui então eu vou... eu vou... agora só eu vou, eu vou exportar ela exportar nada, vou... só fazer uns ajustes aqui de... talvez eu vou fazer um ajuste aqui de repente aqui em cores... é brilho e contraste, vamos ver se consigo melhorar alguma coisa aqui então é isso, a parte da edição é isso aí galera beleza? beleza galera? então é isso aí espero que vocês tenham gostado, eu acho que futuramente eu vou trazer mais assim esse conteúdo de fotografia de comida para trazer mais assim esse conteúdo de como eu fiz essa foto que esquema eu usei né e de repente é útil pra alguém aí, beleza? Um, se tiver alguma coisa aí pra comentar deixa aí se puder se inscreve aí, isso apoia, vai fortalecer o canal aqui e isso espero que tenha gravado a porra do áudio aqui Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.